Hoje, completa uma semana que o Counter-Strike 2 foi lançado. E até o momento, apenas um mapa está disponível no jogo. No caso, o mapa da Dust 2. E embora seja exatamente a mesma Dust 2 que conhecemos no CSGO, o novo motor gráfico trouxe algumas novas possibilidades de baratos que não existiam anteriormente no Counter-Strike Global Offensive. Pelo menos eu não me lembro de ninguém fazendo isso daqui. Estamos personalizados. Eu tentei já, mas não consegui não. Deu erro. Tem que ter, ter permissão, no... Chupa! Chupa! Toma. Chupa! chupa. <risos> Mano, que que é isso, cara? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, rapaziada! Hoje alguns varados no topês, presentes da Dust 2 do no novo Counter-Strike. Como o CS2 deixou algumas skins bonitas, cara. Deu um ligue nessa Fire em Ice, muito show, cara. Nossa senhora. Essa faca é minha, porém a conta, não. Eu tô na conta de um amigo que tem várias quins inventário e teve a sorte de ter acesso ao CS2. Eu passei aqui pra ele, só pra né, ver, essa minha baionetinha, fogo e gelo. Tava com muita curiosidade pra ver como ela ficaria no CS2. E passei também essa Alp Medusa com o adesivo dourado do Fallen. Vocês estão ligados, né? Essa Alpzinha eu vou estar tá sorteando pra um de vocês que utilizaram o cupom DOG no Kidrop. Então, utilizou o cupom DOG, preenche o formulário que tá na descrição. Esse sorteio irá acontecer em poucos dias, então corra. O Kidrop, quem não sabe, é um site comprovadamente justo de abertura de caixas Com o meu cupom, além dos 10% de bônus Você concorre ao sorteio de várias e várias skins Incluindo essa, a WP Medusa Que, de verdade, no Source 2 Está espetacular tá, tá demais Mas as skins não são o assunto do vídeo de hoje Hoje eu quero falar Sobre isso daqui Varados extremamente insanos na Dust 2 Eu não sei até que ponto esses varados deveriam existir Fato é que estão funcionando Se são varados novos ou bugs Ou seja, se serão corrigidos e deixarão de existir Só o tempo dirá Eu acho que alguns sim Outros não. Ou seja, é provável que algum desses varados fiquem permanentes no CS2. Começando aqui por um que é muito fácil e muito provável. Vamos supor que você seja um CT dando um retake pro bombear. A bomba foi plantada para a varanda. Porém, é bem provável que tenha algum TR escondido no RKZ. Você, inclusive, pode pegar essa informação dando um pulinho. Viu ali? Um maroto. Não pula de novo. Porque ele já vai estar de olho e você pode tomar uma bala. Dá um pulo para pegar a informação. Viu que tem? Trava aqui nessa parede. Tá vendo essa mancha grande? Então, aqui na direita, você vai encontrar essa manchinha bem pequenininha Achou essa manchinha? Pronto, agora é só subir um pouquinho e atirar Pronto, simples. O pixel é muito bom. Mesmo que do mate de primeira, e eu juro que eu fiquei um tempão buscando um pixel que pegasse HS. Enfim, faça esse que eu ensinei. Ele dá muito dano. Ele pode não parecer tão forte porque não mata com um tiro só. Porém, cada tiro dá muito dano. Então pode ser medo, porque esse pixel aqui ele é muito preciso, ele dá muito certo. E dando dois disparos rápidos, seguidos, o inimigo não vai conseguir escapar. Pegou o pixel. Um. Dois. Não tem erro. O próximo varado é quase que exclusivo para CTs. Com fundo dominado. E se você não domina o fundo jogando de CT... Você tá jogando errado. Você vai encostar aqui nessa parede porque você sabe que é muito provável ter um TR nessa posição marcando um possível avanço do CT no fundo. Eu mesmo gosto de jogar aqui, nessa posição, ou encostado. Mas o correto é nunca você ficar encostado no ângulo de 90 graus. Então, os TRs que estão marcando o fundo normalmente ficam nessa posição. Com o fundo dominado, o CT, que estiver de alto ou de tec -tec, só tem uma obrigação. Encostar aqui no fundo, travar, agachar, e aí, mano, ficar atirando. Ficar atirando aqui no encontro dos tijolos, onde precisamente, não sabemos, porque o TR naquela região pode estar em várias posições diferentes, então arrisca, atira, que mora pega, apenas atire, <risos> apenas atire, mais nada. Mas com toda certeza, os varados que mais impressionam e que na minha opinião são os mais úteis São os varados que pegam terra passando varanda Ou um CT, dando retake, não sabemos De verdade, esses varados da varanda estão muito fortes e são fáceis de você conseguir Porque durante a partida, a varanda é um lugar que tem um fluxo muito alto de terras passando Para começar por esse daqui, que é com certeza o mais forte Você sobe nessa caixa, trava aqui ó, nessas duas madeiras E aí você tem essa madeira Essa madeira tem três Pontos, três pontinhos. Qual dos três é o pixel certo para você atirar? Bem, na verdade não tem um pixel certo Você apenas tem que atirar Até porque, pensem comigo O TR passando varanda, rapaziada Ele pode estar em várias posições Ele pode passar mais a esquerda Mais pro meio Mais a direita Aqui na frente tem então, um espaço é muito maior Ele pode estar tá aqui Ele pode estar tá aqui Aqui Ele pode estar tá encostado, marcando Enfim, existem várias possibilidades Porém, no final não é um espaço muito grande Então é fácil de acertar Se você tem informação que tem varanda Arrisca, cara Arrisca que vai dar bom Então vamos supor que tem um três, 3. 3 TRs em diferentes posições Você tá aqui no meio E vê que os caras esmocam varanda Anda, mano, não parte tempo, já corre pra cá Avisa o time antes que pode passar a baranda, óbvio Sobe na caixa, trava na madeira Crava aqui nessa primeira manchinha, abaixa um pouco E tome Vai, uma hora pega E pega mesmo, o pincel da esquerda pega? Pega também, pode tirar Tô Falando E o último aqui, pega? Pega, e pega muito Pega É. Ah, só funciona de Alp De M4, um Vara, por exemplo Quem disse que não? Só atirar, amigão Só atirar E assim, você não necessariamente precisa Estar travado aqui nessa madeira Eu acho que travado na madeira, você tá numa posição um pouco mais favorável Os tiros pegam mais Porém, você pode estar só aqui em cima, mano Tá na pressa, não tem tempo de ficar travando, só sobe e atira, tá ligado? Bora, vai pegar Tem que arriscar, porque é aquela frase, mano Quem não arrisca, não petisca Ima... Isso aqui tá muito pé, cara Tá muito AP. Vamos supor que você está dando retake pra A E quando você tá mais ou menos aqui Você escuta de um amigo que os ferros estão passando varanda Se o tempo tá curto, nem parte tempo subindo aqui na caixa Já vem aqui, ó, nessa madeira Mas cachorro, onde que eu atiro em específico? Ó, vou explicar Você vai encostar na madeira E aí você vai pegar o finalzinho aqui da caixa E vai usar como base de altura para o posicionamento da sua mira Então, ó, pegou aqui a altura da caixa Vem pra esquerda E, mano, é só atirar aqui, ó Mete um spray, tem que arriscar. Não arrisca no um petisco, ó Eu já peguei um Tô Falando Enfim Tem que arriscar, mano O importante é você acertar a altura E pra acertar a altura é muito simples, ó Vira mais ou menos aqui Vem pro lado E aí você atira Pronto, acabou É isso Pra complicar ainda mais a vida dos terres que passam varanda O cara que tá na B Quando ele escuta a cal Que vai ser pra A E que os tags estão passando pela varanda Mano, ele já consegue Daqui ajudar os companheiros Como? Virando naquela janelinha ali, ó Aquela janelinha vara E vara muito Isso é inacreditável, tá ligado? Isso daqui já, já chega a ser até um pouco No moral Daqui é um pouco mais difícil, mas ainda assim pega O importante é você não errar o timing Dos caras passando varanda Aqui no caso, você não vai pegar os TRs que estão nessa região Você vai pegar os TRs que já passaram varanda E estão aqui, ó Na escadinha Atirando daqui, antes de passar pelo buraco é um pouco mais difícil Se você desce e trava nessa posição É mais fácil acertar Vocês vão ver aqui, ó Um. Dois. E a varanda realmente não escapa por nada, rapaziada Porque até do fundo você consegue varar a varanda, juro E dessa vez, vocês vão pegar os TRs que não estão nem na escada, nem aqui no L Você vai pegar esses TRs aqui Só que para isso, na hora de dominar o fundo, você precisa que seu amigo te dê um pezinho aqui Para você subir nessa região E aí eu aconselho, mano, que você, tipo, já deixe limpado aqui essa região da casinha Ou então eu jogo mais louco, o TR não vai furar Quer dizer, é bem provável que não E aí, você vai travar aqui, ó, no cantinho essa lixeira Vai atirar embaixo dessa mancha azul Pronto é, é muito simples, eu tô falando, é muito fácil Isso daqui eu já acho que Não deveria existir, ó, oh, matei dois Como assim? Ô, oh, dog, manda o daí Para ajudar os ternos também, ok Service. Ele vai pegar esse CT que tá aqui nessa região do carro Pra funcionar você precisa subir aqui na caixa gorda Óbvio, pra você subir com segurança O ideal é que essa região esteja esmocada, Essa região por completo né, esteja dominada Uma molotov ali ajuda também Enfim, você vai equilibrando aqui no canto da caixa gorda No seu limite E qual que é o limite? Essa mancha branca aqui ó. Essa daqui Colocou a mira aqui? Você vai agachar e mirar embaixo o detalhe desse pilar e aí você vai atirar, mano Nesse tempo seus amigos já podem estar aqui no escuro Quando aquele cara morrer, eles estouram com tudo Vai ter no máximo só mais um cara B E se tiver, enfim, o corpo do cara vai estar aqui Sumiu. Esse varado do carro, rapaziada, vai pegar o CD que estiver encostado na parede, seja aqui, um pouco mais pra cá ou um pouco mais pra cá. O que é comum? O mais comum é ele ficar aqui, ó, aqui, sambando. O importante é ele estar encostado nessa parede. E é bem como essa posição. Normalmente ele não fica muito aqui, porque ele fica travado pra direita. Então ele encosta pra poder, tipo, ter essa movimentação, pra direita, né? Pra abrir um pouco mais, ou enfim, ir pra esquerda, pra fechar um pouco. Por isso que esse varado é bem provável. E mesmo que você não mate de primeira, se você acertar o tiro, algum TR que seja no escuro vai escutar. E ele vai ter já a informação: ó, tem um cara naquela posição. Vale a pena arriscar. Pra equilibrar um pouco mais esse vídeo, mais um varado para o TR e agora no caso um varado para impedir o CT de defusar sem ter que dar a cara E isso vai acontecer aqui na B Bem, para começar você tem que plantar a bomba nessa posição Planta aqui, é uma região bem apertadinha Depois de plantar, você vem se esconder aqui no altar Você pode ficar né, dando um close aqui no escuro Se você escutar e perceber que o CT tá vindo pelo buraco ou pela porta, aí você fecha você fecha, fica escondidinho, né, vem aqui para essa posição e aí ele vai clicar, ele vai clicar para você aparecer. Você vai ficar quietinho, esperando ele clicar. Quando ele clicar, você vai pegar aqui, mira na maçaneta, sobe um pouco, vem aqui pra direita, aqui ó, e atira. Só atira nessa região. E ele vai tomar, mano Ele não vai entender nada Se um ficar na frente do outro pra segurar os tiros Também não vai adiantar, você vai matar os três Se tiver três, enfim, vale a pena tentar Vale a pena arriscar, vale a pena ter esse conhecimento Vale a pena também se inscrever no canal Porque aqui tem todos os dias dois vídeos novos Sobre CS2 Então se você curte esse jogo, se você curte esse tipo de conteúdo Deixa o like, se inscreva no meu e bater um milhão de inscritos Falta pouco, tamo junto, valeu Eu, Rinho, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337 far não